Vistas as vantagens e também percebido o valor e o potencial ligado ao Views em vários projetos, vamos centrar-nos uh, no que queremos fazer no nosso website com o Views. Nós vamos uh, uh, na nossa sandbox ter já algum, uh, content, alguns content types e taxonomias criados, ou seja, tudo que é estrutura uh, e modelo de conteúdo já está criado para nos centrarmos propriamente no Views se visitarmos a parte da estrutura e aqui os tipos de conteúdo verificamos que já temos uma série de uh, content types todos eles ligados a um jornal eletrónico uh, desde o cartoon a entrevista o inquérito a reportagem e uh, também já temos taxonomias entre as quais as rubricas com as listas dos termos uh, sendo as grandes categorias e as subcategorias o que nós vamos querer fazer com este material base, com este conteúdo já gerado, é uh, trabalhar as listagens, porque esta listagem default do Drupal na Home não, não, não é tudo aquilo que nós queremos como resultado final. O que vamos querer é um website como este que temos aqui, neste caso ele está a utilizar um tema que é o TV Rave, um tema com baseado no núcleo, mas poderia ser outro tema qualquer, aqui o tema é, digamos, perfeitamente secundário. O importante é mesmo uh, o tipo de listas que conseguimos geradas pelo Views. E temos aqui a lista de todos os conteúdos noticiosos ligados a Portugal marcados com a etiqueta Portugal, mas se filtrarmos hum, a política, só teremos hum, os hum, que estão relacionados com Portugal política. Isto é interessante e isto é controlado através do Views, o mesmo para as outras categorias que temos aqui no menu principal. Também vamos verificar ainda... Hum, plugins, ou seja, formatos uh, que podemos utilizar no Views para Display. Neste caso, uh, na Homepage vamos ter um slideshow e uh, ainda um... Uh, um, um tipo de plugin que não, se calhar não é tão conhecido nem tão utilizado, mas é o Carousel, o Carousel, que também vamos eh, disponibilizar e trabalhar e ver as diferenças. E vamos perceber que existem inúmeros plugins que integram com o Views e que permitem trabalhar o mesmo conteúdo e mostrá-lo de maneiras muito diferentes. Do mesmo modo, eh, os módulos. Neste caso temos um módulo QuickTabs, que alguns já conhecerão, e que, cujo efeito é o de criar tabs que, neste caso, listam os últimos títulos ou os cinco títulos mais votados e os mais comentados, algo também muito comum num jornal eletrónico, e que um, nestes destaques, ou estes destaques, são visualizações, displays, gerados e um, monitorizados pelo Views, que depois damos a consumir ao Quick Tabs. Temos também displays simples de blocos, neste caso é uma view, um display gerado através do view que assume a forma de bloco, é do tipo bloco, um display do tipo bloco e que lista a equipa. Isto já é, por exemplo, outra view, já uma view do tipo page e vamos perceber as diferenças entre os vários displays, plugins, formatos, se queremos mostrar Fields, Conteúdo, etc. Para além deste uh, uh, conteúdo específico e visitando uh, aqui uma página individualizada, verificamos que temos na View do Conteúdo, ou um, na página individualizada de conteúdo, uma View embebida, que é proporcionada também por um display muito especial, que é o EVA o Entity Views Attachment. Veremos também eh, em que situações faz sentido utilizar o EVA. Eh, visitando os módulos da nossa instalação, temos o EVA, como já mencionei, o Viewsable Operations muito útil na parte de administração de utilizadores, de conteúdo, de comentários porque nos permite realizar operações não item a item, mas em múltiplos itens, em simultâneo. E já vimos também o plugin Slideshow, mas temos ainda na parte da administração um, uma, uma extensão da, da, das administrações, da parte da administração do content e dos users, é extremamente útil. É esta Administration Views, que permite gerar uma View personalizada, em que, além de, daquela listagem por defeito que vem com o Drupal Core, eu posso personalizar, integrar o VBO, fazer aplicar muitíssimos tipos de filtro, o mesmo na área das pessoas. Tudo isto é proporcionado através deste Administration Comments, Nodes e Users, Portanto, o Administration Views, e que uh, por estar listado, ou por serem views que estão listadas aqui, poderemos automaticamente editar e uh, naturalmente uh, acrescentar outros campos, outros filtros, etc., e é esta customização uh, extremamente importante e interessante. Vamos ver ainda como utilizar Views Default do de Drupal, é o caso do Archive, que uh, uh, lista por eh, cronologicamente conteúdo, ainda vamos eh, clonar eh, a taxonomy term, que eh, é uma view que por defeito utiliza eh, a taxonomia e vem com o views eh, quando o instalamos e o ativamos, eh, mas também eh, outras views e displays ligados a temas, ou, desculpem, a módulos específicos, é o caso do flag. É o caso, por exemplo, do uh, Voting API, o top content do Voting API e do 5-star uh, uh, que nós estamos a utilizar no nosso website. Uh, mas vamos, uh, além de trabalhar com todas estas views, ainda ver uh, características e especificidades das views. Uh, o caso do Aggregation, que é uma, uma forma de uh, mostrar conteúdo em que o que faço é trabalhar dados em que agrego um elemento, neste caso estou a agregar, o, fazer um count, um, por tipo de uh, uh, notícia, por tipo de, de conteúdo, neste caso tenho 13 cartoons, 30 artigos, etc. E uh, vamos também naturalmente Trabalhar outro tipo de displays úteis no dia-a-dia, -dia, como exportar uh, conteúdo uh, no formato XML, CSV, etc. Uh, tudo isto usando o Views, assim como uh, trabalhar uh, templates gerados uh, através do Views, porque o Views permite uh, que cada listagem, cada display tenha uh, um template, um TPL, PHP específico que nós podemos personalizar. Um, e um, é, grosso modo, este, um, digamos, o panorama do website final e do tipo de trabalho que nos aguarda. Muitos displays, muito potencial, muitos exemplos daquilo de, de que é possível fazer com o views. Evidentemente que não é... Nem, nem cabe aqui esgotar o tema, mas vamos ficar certamente com uma visão global e bastante interessante do que podemos fazer com o Viuso nos nossos projetos.